Olá, hoje o assunto é a reforma trabalhista. As novas regras entraram em vigor no fim de 2017 e o tema continua gerando muita polêmica. Sobre esse assunto nós vamos falar agora com o juiz Roberto fragali que é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que a gente recebe aqui no nosso estúdio. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigado. Doutor então, Roberto, como o senhor analisa a reforma trabalhista? É possível fazer uma análise em dois níveis distintos. É... Inicialmente, pensando em termos concretos, é, 18 meses, que é praticamente o que a reforma tem de vigência, talvez seja um, um período curto para fazer uma avaliação do que, que isso afetou em termos de mercado de trabalho, em termos de uh, utilização dos novos dispositivos, em termos de impacto na justiça do trabalho, ainda que alguns indícios já sejam bastante, uh, uh, bastante expressivos. Né? Uh, expressivos e preocupantes. Uh, por outro lado, uh, eu acho que é possível fazer uma avaliação mais global, não necessariamente vinculada ao período de vigência, mas ao, ao sentido da reforma, uh, que uh, me parece ser extremamente perverso, né? É extremamente é, complicado. Uh, e eu digo isso porque talvez seja justamente o, o elemento mais é, o escondido da reforma. Né? A, a reforma ela toca a, no modelo regulatório do mundo do trabalho que nós adotamos a, entre os anos 40 e 50 a, e que durante a, 70 anos a, regulamentou ou articulou a regulamentação do mundo do trabalho. Esse modelo que sobreviveu a três constituições que passou por uh, uma mudança substantiva, como foi a mudança de implementação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS nos anos 60, uh, que passou por regimes políticos dos mais diversos desde o período militar autoritário ao período democrático, com as recuperações democráticas. Esse modelo que todos dizem ou que sustentam ser rígido e que por conta da sua rigidez precisava ser revisto, a mim parece extremamente flexível na medida que passa. Que consegue sobreviver a todas essas mudanças. Qual é esse modelo regulatório? É um modelo regulatório que uh, é, é, se encontra articulado em torno da ideia de prevalência do legislado, ou seja, da lei, uh, num segundo espaço, num segundo, uh, num segundo vértice de um triângulo, desse triângulo regulatório. Uh, os, a, a presença da representação sindical com um modelo de unicidade acompanhado de um financiamento compulsório e no terceiro e último, versus a justiça do trabalho como locus de negociação, como um espaço de negociação, tanto individual como também coletivo, por meio dos dissídios coletivos no segundo e no terceiro grau, ou seja, nos TRTs e no TST. O que o novo modelo coloca no lugar é um outro triângulo regulatório em que eu substituo a prevalência da lei pelo, é, pela prevalência do negociado, né, mas um negociado muito mais fragmentado, muito mais disperso, porque eu passo a admitir uma negociação com autonomia individual e uma autonomia individual é, diferentemente caracterizada, com a ideia de que é, eu tenho um, um, um, uma autonomia atrelada à presença de um diploma universitário e um nível de renda, né, o que me parece algo complicado de sustentar. Por outro lado, uma mudança na representação sindical em que eu mantenho o sistema de unicidade que, portanto, fragiliza a representação e, mais ainda, retiro a compulsoriedade do financiamento, fazendo, portanto, com que esse sistema não tenha sustentabilidade e, por último, eu não mexo diretamente na Justiça do Trabalho, ou seja, não altero a sua estrutura, embora eu tenha aí as discussões sobre extinção, sobre mudança da Justiça do Trabalho, mas eu altero substancialmente o que é o papel do juiz Diminuindo a possibilidade do acesso e a possibilidade da interferência da jurisdição. Né? Ou seja, eu limito os poderes de interpretação e limito os poderes de impugnação de declaração de validade de, ou de invalidade de acordos coletivos. Né? Esse, esse novo modelo regulatório, eu acho, assim, a minha impressão é que ele solapa o mundo do trabalho e transforma o mundo do trabalho num mundo muito mais competitivo, muito mais perverso e sempre nivelado por baixo. Não é à toa que uh, hoje vem à tona a discussão sobre o sistema de financiamento da previdência, em que uma nota recente uh, do, salvo engano, do Ministério da Economia dizia justamente que a formalidade joga contra o sistema de previdência. Ou seja, o que eu estou sinalizando de uma forma muito clara e inequívoca é que o precário é o que passa a ser a regulação passa a ser a regra do sistema. O senhor pontuou aí as, os pontos mais polêmicos dela e na prática, patrões e empregados, eles conseguiram assimilar ou ainda é difícil assimilar essas novas regras? Não, não existe, prim, primeiro a gente não pode trabalhar com a ideia de que as regras por si só se trans, se, se, são aplicáveis Existe todo um processo, existe uma, uma disputa de sentido, uma competição de sentido sobre o significado das regras. Ou seja, quando, depois que as regras se viram, depois que, as, que, que a lei, enfim, que você tem a norma institucionalizada, eu começo uma disputa de sentido para dizer como essa norma vai ser aplicada. E vários atores vão participar desse processo, patrões, empregados, sindicatos, inclusive a Justiça do Trabalho com os seus juízes, as suas decisões e a academia com os seus universitários, com os seus professores, com as pessoas envolvidas na dogmática, ou seja, na construção de um sentido coletivo para que essas normas é, efetivamente desejam, é, é, desejam implementar. Não se trata, portanto, de dizer que patrões ou empregados tiveram dificuldade ou incorporaram ou não incorporaram eu estou, na verdade, é como se eu estivesse em pleno processo de disputa de construção de sentido. Como vai funcionar o contrato intermitente? Quais são os limites de uma negociação? O regime 12 por 36 que foi alterado é constitucional, não é constitucional? Ou seja, tem várias perguntas que vão aparecendo ao longo desse processo e que vão né, permitir que um certo sentido se cristalize e que ele passe a ser o sentido hegemônico, até que algum outro elemento venha a perturbar essa hegemonia. É, nessa perspectiva, né, é, eu acho que é menos é, o que patrões e empregados internalizaram da norma e mais o que as relações sociais e as relações de trabalho vão produzir de sentido, de significado, no uso das novas normas. Um exemplo, para os sindicatos, o que muda, como eles assimilam isso, já que eles representam categorias e houve uma mudança muito grande. Para os sindicatos, eu acho que o grande, a, a, grande, bom, a grande mudança está né, é, atrelada essencialmente à perda do financiamento compulsório. Né? É, os sindicatos mantêm... Eu já tenho um processo de déficit de representatividade na medida em que a minha taxa de sindicalização é baixíssima. Né? É, os sindicatos, então, realizavam um esforço de representação é, calcados numa, numa, numa possibilidade de, de orçamentária de financiamento que era assegurada e que fazia com que eles, é, ainda que tivessem, talvez, em alguns momentos baixa representatividade, eles falavam e tinham condições de falar por toda a categoria. Com as mudanças, primeiro, eu tenho uma crise de sustentabilidade desses sindicatos. Não é à toa que a gente ouve, a gente vê as notícias, né, o sindicato no ABC vendendo, vai vender a sua sede uh, para poder pagar uh, né, o, a sua, a sua, o seu funcionamento. Uh, eu tenho sindicatos que estão enxugando a sua máquina burocrática, né, as suas operações, porque não tem condições de arcar os custos de, né, de manutenção dessa máquina. É, eu tenho, no fundo, uma crise de representatividade extremamente reforçada pelas mudanças introduzidas no sistema na forma de financiamento. Eu, enfim, eu hoje eu acho que a situação dos sindicatos é, é muito complicada, né? Muito ruim uh, diante de todas essas transformações. Hoje nós estamos falando sobre reforma trabalhista, esses pontos polêmicos. Doutor Roberto, queria que o senhor, para a gente encerrar, é frustração para muitos, mas ainda é possível causar algum tipo de mudança? Porque o senhor mesmo pontuou que existem pontos que não estão claros, bem definidos. É, eu, você faz, Quando você faz referência à frustração, né? na verdade você está você resgatando o texto, um, o título de um artigo que eu escrevi. Uh, em que eu falo de discussões equivocadas uh, uh, e discussões frustrantes, né? Uh, dis e discussões ausentes. eu falo em são, são três adjetivações: equivocadas, ausentes e frustrantes. É, equivocadas por, porque eu acho que a gente está fazendo uma discussão errada, né? a gente está falando a gente tá fazendo, falando em produtividade como se a produtividade tivesse articulada a, a, ao, ao, ao, ao, ao padrão regulatório, né? ao, ao macro a, a, ao marco regulatório. É a mesma, é impressionante como a história se repete, né é, a me, é o mesmo argumento que se utilizava nos anos 60 para poder advogar a ideia de que eu tinha que acabar com a estabilidade e introduzir o, introduzir o FGTS. O que, que se dizia em 1960, na década de 60? Que a produtividade do empregado caía com o tempo. Ou seja, quanto mais próximo ele estivesse da estabilidade, menos produtivo ele seria, porque mais acomodado ele ficaria, porque ele teria a certeza de que não poderia ser mandado embora. E essa ideia foi martelada tantas vezes, foi martelada tantas vezes, que ela virou um truísmo. Ela virou um, um, um, um, algo que a gente repetia como se fosse um mantra. Não existe, entretanto, nenhuma evidência empírica dessa relação. Da mesma forma que não existe nenhuma evidência empírica de que eu vou diminuir a curva do desemprego, né, ou aumentar a curva do emprego, por conta de uma mudança regulatória, no marco, no marco, no marco regulatório. Né. Então, são discussões equivocadas porque a gente está fora de foco. A gente está discutindo algo que não vai ter o impacto que a gente imagina que terá, ou que a gente deseja que tenha. São discussões é, ausentes porque, na verdade, a grande discussão que não tem sido realizada é a qualidade do trabalho. Que mundo do trabalho a gente quer? É um mundo perverso, de apropriação exagerada da mais-valia? É um mundo de concentração de riquezas? Ou é um mundo de solidariedade social, de um trabalho satisfatório, de um trabalho digno, de um trabalho decente, como fala a Agenda 2030, como fala a agenda da ONU né? é, é, é, que possibilite a gente avançar na construção de um país mais igualitário, mais equânime. Né? Essa discussão é uma discussão que me parece que está ausente porque a, a discussão está colonizada pela economia e discussão frustrante porque no fundo o que a gente não está percebendo é que com a, a, a, a ausência do debate e com o equívoco do debate, com a ausência de um debate o equívoco do outro debate, a gente não está construindo solidariedade, não está construindo cidadania. Né? A gente não está construindo a ideia de um grupo social de relações mais igualitárias, mais, é, é, é, mais próximas. Né? É, essa frustração é muito difícil de aceitar. Para finalizar, o objetivo principal, que era gerar mais emprego, diminuir a crise, não foi alcançado ainda. Eu diria que não. Infelizmente não. E não creio que vai ser com essa reforma, com essa ou qualquer outra reforma no marco regulatório que a gente vai alcançar. Porque essa correlação entre marco regulatório e crescimento econômico, me parece né, que é completamente despida de uma evidência empírica que torne efetivamente aceitável a ideia de que eu tenho que, que, ao subtrair direitos, eu vou aumentar empregos. O que as estatísticas mostram é que eu tenho aumentado são empregos precários que não contribuem para a construção de uma riqueza coletiva. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com o juiz Roberto fragali do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que falou sobre reforma trabalhista e os seus pontos polêmicos, que é tão falada. Muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada a eu.